Olha só isso daqui, soldado, olha só, 59 greens consecutivos neste exato momento na troca, exatamente. Vou te mostrar aqui agora como que isso é possível e vou te mostrar três pilares no final desse vídeo que vai fazer com que você ganhe absurdamente mais dinheiro, então fique até o final do vídeo. Fala soldados, seja bem vindo a mais um vídeo no meu canal, me chamo Júnior Moreira, galera agora tá me chamando de capitão Júnior Moreira, exatamente, capitão da tropa, maior tropa do Brasil, que é a tropa milionária hoje, pra quem quer aprender de fato a ganhar dinheiro com apostas esportivas, nós temos aí o, maior, o melhor treinamento, o maior treinamento do Brasil, ok? E neste momento, né, eu não vou nem falar sobre o link ainda, neste momento eu quero só mostrar pra você o seguinte, olha só, vou compartilhar minha tela logo de cara, só pra você ter uma noção, antes de mais nada... Neste exato momento, nós estamos com 58 greens consecutivos o nosso grupo VIP de oportunidade padrão. Na verdade, o que acontece? Quando você entra para a tropa, quando você torna-se um soldado na tropa milionária, você tem acesso a três grupos VIPs, que é um grupo de futebol real, que também está muito bom. Nós temos o nosso grupo de máximas de mercado, que também é de futebol virtual. E o nosso grupo oportunidade padrão, que é esse daqui. Logo mais eu já adianto, tá? Eu vou deixar um link para esse vídeo, tá? Se você está assistindo esse vídeo para atenção, eu vou deixar um link especial debaixo desse vídeo aqui agora, onde você também terá acesso ao nosso grupo de entradas filtradas. O que, que é isso? São entradas, como diz o próprio nome. Elas são filtradas, ou seja, entradas que têm ainda maior probabilidade de acertos Então na verdade você vai levar quatro grupos VIPs além do curso com as, com as aulas, ok? Então primeiramente eu vou deixar o link aqui na descrição Clica, vai estar tá lá todos os detalhes para você explicando tudo certinho para você, beleza? Bom, o que, que acontece? O mercado de futebol é virtual, é um mercado que está crescendo muito Muitas pessoas estão aderindo a essa modalidade Muitas pessoas estão aderindo a esse mercado e estão ganhando muito dinheiro com isso, ok? Ok é, só que dentro deste mercado de futebol virtual, né, vamos dizer assim, dentro dessa modalidade, existem diversos mercados, que é ambas marcam, que é esse, por exemplo, aqui que eu acabei de mostrar para vocês, que nós estamos com 58 greens consecutivos, que é uma taxa de acerto absurda, tá? Absurdo, 58 greens consecutivos. Isso agora, ontem, por exemplo, nós pegamos uma outra sequência de 47 greens consecutivos. Aí eu te pergunto, como que não bate meta assim, soldado? Como que de fato você não ganha dinheiro se você seguir na risco que a gente ensina com essa quantidade de acertos, tá? São 58 greens exatamente, ó. Vou compartilhar a tela novamente, olha aqui pra você ver, ó. São 58 greens seguidos, ó. A gente pode passar a tela aqui um tempão pra você, ó. Olha só. Agora são, deixa eu só ver as horas. Agora são, a 2h59 da tarde, Ok. Olha só para você ver que os horários, ó, 10 horas amanhã com green e até agora, ó, são 58 greens consecutivos. Aí eu te pergunto, como que não bate meta dessa forma? né? Então eu sempre utilizo uma estratégia que eu sempre ensino muito para os meus alunos, que é qualidade ganha de quantidade. Então eu, por exemplo, não gosto de pegar muitas entradas. Eu pego geralmente entre 3 a 4 entradas durante o meu dia, bato a minha meta e saco ela. Eu sempre recomendo você sacar a sua meta. tá? É, então, por exemplo, se você adere... Essa, essa mesma estratégia De não focar em muitas Quantidades de entrada, mas sim em qualidade Pegar menos para bater sua meta Rápido, para evitar De expor a sua banca, né? Expor, uh, né De ter o risco De acabar tendo um resultado ruim Eu prefiro qualidade do que quantidade Mas ainda assim Se você foi pela quantidade que por exemplo Hoje, né, já estamos aí com 58 Greens consecutivos Mas ainda assim, tá, apesar da taxa de acerto ser muito alta Não é o que eu recomendo Tá? Sempre recomendo qualidade e não quantidade. Mas, uh, uh, por exemplo, o nosso bot aqui, a estratégia principal dele é entradas em ambas marcam. Como que funciona entradas em ambas marcam, ok? Vamos ver aqui. Ó. Aqui ó, acabou de aumentar mais um green, ok? Estava 58 greens na hora que eu falei. Agora estamos com 59, ó. Bateu mais um green aqui agora. Ó. Então vou te mostrar como que funciona, só para você tomar noção. Tá? Digamos o seguinte, ó. como você pode ver aqui, o robô ele manda entrada né, no nome aqui da tropa, oportunidade padrão. Aqui o campeonato, ok? Premiere. Então vamos aqui, por exemplo, na Premiere, ó. Vamos clicar aqui. Você clica aqui na Premiere, ok? E aqui ele vai te mostrar os minutos. Neste caso aqui, essa entrada, que foi a última que o robô mandou aqui pra gente, ela bateu green no primeiro jogo, que foi no minuto 36, tá? Mas como funciona? Você vai lá no minuto que o robô determinou, né? Então digamos que foi o minuto 36, digamos que esse aqui seja o minuto 36, se bater, ambas marcam, para quem não sabe o que que ambas marcam, tá? Ambas marcam é os dois times fazerem pelo menos um gol cada um, né? Ambos os times fazerem gols, não interessa o placar, não interessa, não interessa quem vence é, os dois times fazerem pelo menos um gol na partida. Igual, por exemplo, nesse jogo aqui, olha, terminou 2x1. Um. Então, por exemplo, teria dado o ring, ok? Júnior, mas o robô manda quatro entradas, e aí? Então é o seguinte, você entrou no primeiro jogo, digamos lá que foi o jogo do minuto 36, se no primeiro jogo do minuto 36 deu green, ou seja, os dois times fizeram pelo menos um gol cada um, digamos que terminou um a um o jogo, então deu green, pronto. Você não pega mais aqueles outros três jogos que vêm ali na entrada, ó. Esses outros três jogos que vêm aqui na entrada, ok? Você não pega, tá? Agora digamos que o 36 não bateu, ficou 1 a 0, por exemplo. Aí sim você entra no segundo jogo. Aí sim você entra no segundo jogo. É o mesmo padrão Segundo jogo, por exemplo Terminou 3x3 Ou seja, os dois times fizeram gols Pronto, você não pega os outros dois E assim por diante, tá? É... O que que acontece? Nós seguimos um padrão Muito forte para esse bot De oportunidade padrão Tá? É... Um padrão que é muito assertivo Só para você ter uma ideia Nós ficamos seis dias consecutivos Por exemplo Dentro desse padrão Sem tomar um head sequer Na Premier Chip, por exemplo Foram seis dias com 100% de assertividade Mano, é muito louco Tá? Então se você segue uma estratégia boa, se você segue uma boa estratégia e você segue ela na risca, com, com uma boa gestão, sabendo dominar isso daqui, que para mim é o ponto mais importante, que é o famoso controle emocional, você consegue ter um grande resultado para o seu negócio. Você consegue ter um grande resultado para o seu negócio. Tá? É, então tem três pilares, três pilares que eu sempre recomendo para você, principalmente se você é um iniciante hoje. Se você tem hoje. Menos de seis meses de mercado, por exemplo, de BET 365, menos de seis, talvez até menos de um ano ainda pode se considerar iniciante baseado ali nos seus resultados, porque talvez você tenha um ano que você começou, mas talvez você não é uma pessoa ainda aprofundada em conhecimento deste mercado, digamos de técnica, de estratégias, né? Então se você é um iniciante, tem três pilares que eu acho fundamental que você precisa seguir. Preste muita atenção e anote isso que eu vou te explicar aqui agora, tá? Primeiro pilar, preste atenção nisso. Entender isso daqui como um negócio. A maioria das pessoas não ganham dinheiro com isso porque... Olham isso daqui de qualquer maneira. Por exemplo, a maioria das pessoas colocam bancas pequenas. e Começam com bancas de 30, de 40, de 50 reais e não tem problema nenhum. Mas o, por colocarem pouco dinheiro no começo, 50 conto, então elas não ligam de perder. E aí acabam, por isso, não levando... Isso é sério, então, ah, vou colocar 50 contas ali e ver se esse negócio de é dinheiro mesmo, aí aposta de qualquer jeito, sem saber nenhuma estratégia, sem seguir nenhuma estratégia, etc, entende? E acaba não obtendo bons resultados, acaba perdendo fácil aquele dinheiro, porque não é um dinheiro que vai doer tanto no bolso dela. Eu duvido que se a pessoa começasse com uma banca de 10 mil, se ela trataria de qualquer jeito. Então, acho que o primeiro ponto, para você que é iniciante, para você que tem 6 meses, 3 meses, 1 um mês, comece a enxergar isso de fato como um negócio. Quando eu digo como o negócio é, pô, estabeleça uma meta para você bater todos os dias. Pega uma meta que você queira bater, divida por 30 dias. Por exemplo, ah, eu quero ah, ganhar 300 reais por mês com isso daqui, inicialmente falando. Ou seja, 10 reais por dia, que é uma meta totalmente alcançável. Ah, eu quero fazer mil reais. Então é basicamente 33 reais todos os dias, que é uma meta, relativamente falando, baixa. 33 reais por dia é baixo. E aí vem um segundo ponto, que é o que atrapalha, que é dominar a sua mente. Por você, às vezes, conseguir um resultado rápido durante o dia, você não consegue dominar a sua mente a ponto de parar. Então você bateu sua meta. Digamos que você determinou que sua meta é R$33,00 durante o dia. Você bateu seus R$33,00. Só que aí você vê, por exemplo, igual o nosso bot aqui do Tropa Milionária, com 58 greens consecutivos. E aí digamos que você bateu sua meta de R$33,00 com 4 entradinhas. Você bateu... Pô, fiz quatro entradas aqui, bati minha meta. Só que você vê lá o robô 5, entradas seguidas Greens, 6, 7, 8, 10, 20, 30, 40 Agora chegando a 60 greens consecutivos E aí você Porra, não, vou vou continuar Só que o problema é que Eu não sou hipócrita de dizer, por exemplo, que o nosso grupo Que o nosso treinamento, que o nosso produto Não tem erros, não tem heads Então tem heads também Então você precisa entender isso Então por isso que eu falo, bateu sua meta, para Porque senão você acaba se expondo Correndo o risco de acabar pegando um head E às vezes, você não tem Deixa de ganhar dinheiro, às vezes você não perde dinheiro porque a plataforma da 365 não funciona, porque o mercado de, de, de apostas esportivas não funciona, às vezes você deixa de ganhar dinheiro porque você não está sabendo a hora certa de parar, você não está sabendo levar isso a sério, você não está conseguindo ter seu controle, o famoso controle emocional. entendeu? Então preste atenção nisso, definir uma meta, está levando isso a, a sério, bateu sua meta, para, volta no dia seguinte, pronto, pensa no longo prazo. Então, por exemplo, sua meta é R$33,00 hoje, pronto, bateu, acabou, amanhã R$33,00, pronto, acabou, no final do mês R$900,00, reais, reais, por exemplo, a mais no seu bolso, vamos dizer assim, tá? Então, sejamos sinceros, por exemplo, eu digo por mim, eu muitas vezes, muitas vezes, perdi dinheiro por não saber a hora de parar, inclusive aqui no canal tem um vídeo que eu falo sobre o dia que eu perdi 8 mil reais em alguns minutos. Tá? Vou até deixar esse vídeo aparecendo aqui no card Em algum lugar para você ver depois Eu falo sobre esse dico, eu perdi 8 mil reais em alguns minutos Por quê? Eu ganhei esses 8 mil reais super rápido Ganhei esse super, esses, esses 8 mil reais em basicamente uma hora Mas perdi eles depois em alguns minutos por não ter parado Então não é porque não dá certo, não é porque a plataforma não funciona Mas porque muitas vezes nós mesmo acabamos cometendo alguns erros Que levam a gente a acabar saindo com resultado negativo muitas vezes Tá bom? E o terceiro ponto que eu friso muito para as pessoas é saca sua meta. Bateu sua meta? Saca, tá? Então sua meta no dia é 40 reais. Você bateu seus 40 reais? Saca esse dinheiro. Não fica naquela ideia de que muitas pessoas fazem, que é, por exemplo, ah, estou começando com uma banca pequena, então vou fazer minha banca ir crescendo aos poucos e crescendo aos poucos para depois eu começar a sacar. E aí, você acaba entrando numa galera de ratos. Você fica girando, girando, girando, girando, mas não sai do lugar. Porque a pessoa começa com uma banca de 50 reais e fala assim: Não, vou fazer essa banca de 50 reais virar uma banca de 500. E aí, quando chegar 500, eu começo a sacar. Só que essa banca nunca chega nos 500. Entende? Ela fica indo, ela começa a subir, perde. Começa a subir, perde. Começa a subir, perde. E não chega a lugar nenhum. E uma coisa que virou a minha chave, eu sempre falo isso, eu falei até numa live que eu fiz com meus alunos. É O dia que eu fiz meu primeiro saque virou a minha chave. Eu, quando eu fiz um saque de 300 reais Eu perdi, perdi, perdi, perdi dinheiro eu depositava, eu depositava dinheiro na banca Eu nunca ganhava, eu nunca lucrava Porque eu ficava nessa ideia de fazer minha banca crescer primeiro Para depois começar a sacar Quando eu fiz meu primeiro saque Que foi no valor de 300 reais na época Isso mais ou menos há um ano e meio atrás Mais ou menos assim chutando E é, eu vi aquele dinheiro caindo na minha conta Eu usei aquele dinheiro virou minha chave Então faça esse experimento Saca lá 50 reais 100, não sei, 200 Bata a sua meta do dia e saca esse dinheiro por que eu falo isso? Porque na hora que você vê que aquele dinheiro caiu na sua conta bancária, na hora que você pega o seu cartão e você vai, por exemplo, na padaria e compra um lanche para a sua casa, você come fora, você almoça fora, você, sei lá, coloca gasolina no seu carro, quando você paga um boleto, quando você faz alguma coisa com aquele dinheiro, você vê que de fato aquilo é real. E isso serve como um grande gatilho para você de fato começar a levar isso a sério, entendeu? Então eu acho isso de extrema importância, de verdade. Saca esse dinheiro para você sentir que isso de fato é muito real. Eu acho que você seguir na risca esses três pilares aqui, você consegue ter um grande resultado dentro deste negócio, dentro desse mercado. E você consegue de fato fazer com que isso dê certo para você também. Fechou, soldado? Então é isso. Acho que deu para passar um site bem legal para você. Seguinte, ó, se você quiser saber mais sobre a tropa milionária também, basta me chamar lá no meu WhatsApp que eu mesmo te respondo. Vai estar aparecendo aqui na tela para você o meu WhatsApp também aí. Beleza? Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, ativa as notificações... E até o próximo vídeo. E valeu!